PSB, presidente. presidente PSB. questão de ordem, senhor presidente. presidente. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem com base no inciso 4º do artigo 114, combinado com o artigo 95 e com o inciso 1º do artigo 175, presidente. A gente vê diversas falas aqui de diversos parlamentares que desrespeitam o que está expressamente previsto no nosso regimento interno dessa Câmara dos Deputados. Artigo 175, presidente. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, inciso primeiro, desviar-se da questão em debate. O que a gente viu aqui nas últimas falas, mesmo nas indicações das lideranças, é algo absolutamente anti -regimental. E o que o regimento prevê é que o presidente caçala, caçará a palavra. Atenção, presidente, o que está previsto no regimento é que vossa excelência caçará a palavra, não que vossa excelência tenha a faculdade de caçar ou não a palavra, mas expressamente o regimento interno dessa casa determina que se o deputado se desvia da matéria em debate, deve, portanto, ter a sua palavra caçada por vossa excelência sem margem nenhuma para discricionariedade. Mas, mas, já que é para se desviar da matéria, eu quero aproveitar a ocasião, senhor presidente, para... presidente para falar senhor presidente a falar senhor presidente sobre uma das parlamentares que mais ah, atrapalha ah, o funcionamento ah, dessa gente, casa que mais obstrui as votações dessa casa com em discurso vazio que é a deputada Érica Cocai, que acaba de virar ré em investigação sobre repasse de salário de assessor e agora eu aproveito e repito que ainda tem mais um minuto senhor presidente deputada <risos> federal Érica Cocai vira ré em investigação sobre deputado. desvio de salário de assessora deputado, deputado, deputado. deputado. vossa excelência tem a palavra para falar do assunto muito bem, artigo 155. Não, não. não é não. uma questão de ordem. Quer falar sobre a deputada? Se inscreva e faça que nem os outros, que eu não vou cortar a sua palavra. Agora, numa questão de ordem, aí você vir politizando, não dá, deputado. Na questão de ordem, não. Pode terminar. Perfeito. Minoria não. Perfeito. Vai para a escola, menina. Até porque é uma incoerência com a sua Muito questão bem. de ordem. É, mas é... Perfeito, Hã? presidente. Então, pergunto para a Vossa Excelência. Se, se vossa excelência defere ou indefere a questão de ordem? Eu indefiro, porque graças a Deus vivemos numa democracia. em Cada um fale. A presidente. Que entender Ei, por bem falar, deputado. Senhor presidente, Ei, não. Vamos voto PSB. Regime, presidente, eu recorro com base no, no, no parágrafo oitavo do CD. A sua questão de ordem. Encaminhada a CCJ. PSB.